Olá, meus amores. Olha só quem tá aqui. Hillary Hilton, belíssima como sempre. E hoje, meus amores, eu trouxe aqui para vocês algumas histórias cabulosas. De fim de ano, isso mesmo Eu catei na internet Algumas histórias De pessoas, né, que contaram lá no Facebook Coisas que tinham Acontecido com elas na noite de Natal Na véspera de Natal, né Na noite de Ano Novo E é hoje essas histórias Que a gente vai ver aqui nesse vídeo Gente, eu tô até... Ai, gente Isso porque eles não sabem o que é que já aconteceu né, Na minha vida em noite de Natal hum. Pode acontecer meu amor, não basta você visitar os parentes, reunir todos os parentes muita coisa ainda pode acontecer né? ainda mais dependendo do bairro que você mora, eu diria. E lembrando antes de tudo, é claro que você, meu amor, já deve sim se inscrever nesse canal aqui da Hillary Hilton porque nós teremos a partir de agora muitos conteúdos aqui e eu tenho certeza que você vai gostar começando, é claro, por esses especiais de Natal que eu tô preparando aqui pra vocês por isso já vai aqui embaixo, se inscreve ativa o sininho que tem aqui, meu amor, porque esse sininho faz que okay, Faz com que você receba a notificação no seu celular, entendeu? Ou no orelhão, dependendo de onde você more Que tem um vídeo novo Isso mesmo Porque se você não ativar, você não vai ser avisada E deixa o seu like também aqui no vídeo, né? Até porque eu tenho certeza que você vai gostar Mas... Sem mais enrolação, vamos saber que histórias são essas, né, gente? De fim de ano, de Natal, quais são esses perrengues das pessoas, né? Porque eu também tô curiosa, vou ler aqui junto com vocês. Ai, gente, tenho certeza que eu vou me identificar com algum. Gente, lembrando que eu não vou dizer aqui os nomes de verdade das pessoas. Se tiver algum nome, eu vou mudar o nome nessas histórias, tá? Mas essa aqui foi enviada por uma garota que vamos chamá-la de... Cristiane. Foi na virada de ano novo. Tava eu e minha família no bar do meu tio. Meu outro tio ligou o carro de som dele, né? Todo mundo enchendo é... uh, de cachaça, né? Não pode falar nome aqui no YouTube, senão... Eu, sóbria, de boa, mexendo no meu celular, churrasquinho rolando, até que chegou um cara lá... Todo mundo fala que é o mais perigoso aqui da cidade Gente, já começou aqui, né? Ai, gente, que bairro será que essa menina mora? Em que cidade será que essa menina mora, né? Mas vamos lá Chegou o cara mais perigoso da cidade lá? Não deve ser uma cidade grande, pelo visto Vamos lá Ele começou a dar em cima da minha tia casada E ela foi logo dando fora, né? Até porque o marido dela tava perto Mas aí ele insistiu, né? Aí ela mandou ele tomar no... Ih, gente, já já direitíssima a sua tia Adorei, viu, garotinha? O cara foi tão filho da mãe E deu um tapa na cara dela Já teve aqui agressão física Depois disso foi só pancadaria pesada Todo mundo que tava no bar Ou apanhou ou bateu Todo mundo batendo em todo mundo Gente, eu já, eu já imagino o que? Sabe aqueles testes de DNA do ratinho? Eu já imagino aquilo, pancadaria maior Quer dizer, eu nunca vi uma... Briga assim né, gente? Mesmo que a referência é a televisão, mas vamos lá. Até que todo mundo batendo em todo mundo, até que o cara perigoso foi lá pegar o revólver na casa dele, que era pertinho do bar. Queria matar minha tia, o marido dela, minha outra tia e etc. Logo, todo mundo desesperou pra fugir logo dali. Não vi quem entrou no carro de quem. Só sei que foi umas 10 pessoas em cada ca... Gente, eu imagino o desespero, eu imagino o medo dessa família. Não, o engraçado é que eu... Eu super imagino isso acontecendo na cidade, né, que eu nasci, lá, que é Pau dos Ferros. Tem uns bairros lá, gente? Eu fiquei no bar junto com minha avó, sozinha. Tava quase tendo um ataque, mas também, né, gente? A gente trancou todas as portas e o cara chegou batendo com a arma na mão. Ele viu que o carro não tava mais lá e foi atrás de moto. Aí ah, tem uma moto aqui passando, que é o efeito sonoro. Deu pra ouvir daí? Eles foram em direção a uma cidade aqui perto. A gente que ficou, ligamos pra polícia e tal. por sorte, meu tio conseguiu fazer a volta em outra cidade e voltar pra cá. Se esconderam na casa da irmã dele para ir em outra cidade até a poeira baixar. Gente, a briga foi tão babado que o cara, o tio da menina e toda a família ficou de foragida? Não. Se escondendo, né? Do cara lá pra ninguém morrer. Depois de uns meses, eles voltaram e o que aconteceu? Viraram amigos. É, né, gente? É o espírito do Natal agindo. Não, mas isso depois de meses, no caso, né? quando é Quanto tempo que esse povo ficou escondido em outra cidade pra não ver esse cara mais babado. E aí a menina finaliza assim, e agora fazem churrasco todo final de semana, um na casa do outro. Nunca chame alguém assim que não é que é um pouco safadinho, né? Assim, da família. Vai que arruma briga com quem é casado, né? Melhor ter cuidado, né? Ah, vamos pra outra história. Não lembro de nenhuma treta séria durante o Natal na minha família. Mas uma vez teve amigo secreto e a minha irmã gastou mais de 30 reais numa cestinha linda de bombom e chocolate, toda enfeitada. De presente, ela recebeu uma toalha do meu primo e nem disfarçou a decepção quando foi pousar pra foto com a cara de de bunda, ai gente, não mas assim, eu confesso que assim, quando a pessoa vira adulta eu mesma, assim, eu prefiro ganhar uma toalha boa né, porque assim, uma cestinha de, de bombom e chocolate, pessoal, eu, eu pelo menos, assim, pra mim, presente tá bem, amigo secreto, é um presente mais tipo estilo lembrancinha mas assim, eu prefiro ainda ganhar um presente, sabe, físico, sólido, que fique ali, pra mim chocolate eu ganho, Que namorado seu tio, ai saudades, assim né? Ganhar de um namorado, de um crush, chocolates, né? Tem toalhas aí de 50, 60 reais, que são babados. Fio egípcio vai chegando nos 30, dá nisso. Fica querendo coisa de casa. Eu, sou, eu, hoje em dia, eu gosto de ganhar umas coisinhas assim de cozinha, né? De casa, um jogo de... Ai, gente, um jogo de cama, que luxo. Aí eu não ficaria com cara de bunda, né? Mas se sua irmã ficou, né? Não sei não sabe quantos anos ela tinha Tem umas toalhas fuleiras, gente, que o povo dá também Fim de ano, que é babado, Sete reais, é, não vale não Mas assim, se for uma toalha de fio regi, eu conheço, viu, gente? Se alguém dá uma toalha Eu sei se a toalha é boa ou não viu? Próxima história também é de uma garota Vamos chamar ela, vamos chamar ela aqui de... Ivonete Eu queria muito já comer a ceia, né? Sendo que todo mundo falava Espera da meia-noite A família toda no terraço de casa Eu lindamente ia perguntar pegar Só um pedaço de uma torta lá Fiz um estrago enorme E ainda quebrei uma caixa de som Que tava na mesa Mas que era o presente de uma tia KKKK, enfim Até hoje sou piada nos almoços de família Esse negócio de esperar até mesmo Eu vou tomar até um gole d'água, dá licença aqui Porque né Gente, é o seguinte... Esse negócio de esperar a ceia até meia-noite, eu não sei como funciona na casa de vocês. Qual é a tradição que a família de vocês segue? Mas na minha família tem o seguinte babado... Ninguém... Nunca... Nunca existiu na minha família uma ceia de Natal à meia-noite. A minha família não, não aguenta ficar até meia-noite esperando comida. No máximo, no máximo até oito da noite. Olha lá, minha mãe já começa a se tremer toda. Dizendo que tá com fome. Ai, todo mundo. Ai, gente, não. Minha família não, não tem condições, assim, de esperar até meia-noite pra comer, não, não. Seis, sete horas da noite, o bolo já tem que estar tá partido. Jantar, sim, no máximo, sete da noite. A, a pressão já baixa das pessoas da minha família. Se der sete e meia, ninguém tiver comido. Ceia de Natal, ceia de Ano Novo, ninguém nunca esperou. Após oito da noite pelo menos pra comer Eu acho até chique Famílias, ai gente, porque assim, Natal, né Também trabalho de Papai Noel, pra quem não sabe Faço drag assim garota, né Mas também trabalho de Papai Noel, né, no Natal Vou até colocar uma foto aqui pra vocês Deu esse ano já produzida de Papai Noel que assim, a gente já fez ação em lojas, mas ano passado, quando não tava em pandemia Eu visitei algumas casas, assim, muito chiques, né? E aí o povo, né? Não... Ai, gente, já era 11 da noite e o povo ainda não tinha comida eu, eu, eu olhei assim, gente, que isso? E assim, tem que ter muita comida na né, ceia é de Natal da minha família Assim, muita comida, não é comida chique, né, gente? Tem que encher o bucho, né, gente? Tem que encher o bucho Sabe? Queijos assim, esses esse negócio, não, não... não, tem que ter massa, tem que ter... Uma comida carregada, sustância Uma buchada de bode Na minha família é assim, gente, se não tiver uh, Essa menina, eu sei o que, é que ela Estava passando, né? Uma vez Meu tio ficou com aquela piada Do é pra ver ou pra comer Mas o que, é que tem alguns tios aqui no Brasil, gente? Todos eles têm essa piada? É pra enfiar no teu Ih, gente, vocês já sabem onde é né? Os dois se pegaram E derrubaram as comidas E a minha avó, que tava no meio Machucou o braço e foi direto pro hospital Gente, coitada da velha. Vamos ter cuidado com os idosos esse Natal, tá? Se arrumar briga, por favor, mantenham os idosos afastados, né? Uma certa distância. Na verdade, seria o ideal que eles tivessem isolamento, né, gente? Mas, com todos os cuidados ainda, por favor, mantenham os idosos um pouco distantes dos tios, né? Que podem arrumar a briga. Por favor, obrigado. A Minha família nunca teve, mas eu quero saber na de vocês. Me contem se vocês já tiveram na vida de vocês, na sua família, um perrengue de Natal. Uma, uma coisa assim que aconteceu. Meu Deus do céu, um desastre. Contem aí nos comentários. Quero saber de vocês, tá certo? E eu vou ficando por aqui nesse vídeo maravilhoso pra celebrar o Natal. Quero desejar a vocês... Um bom fim de ano e um ótimo começo aí de ano novo, né, gente? Porque 2020 foi babado, então, assim, 2021, né, tem que vir pelo menos aí na melhor. É boa sorte na noite de Natal pra todos vocês, né? Celebrem com cuidados, usem máscara, lavem bem as mãos ou passem álcool gel, mantenham o distanciamento social, mas não deixem de celebrar essa data maravilhosa que é o Natal com quem vocês amam, com quem vocês gostam. Evitem tretas, evitem desastres e perrengues, por favor for, mas se acontecer aí vocês vêm aqui e me contam aqui nos comentários, tá certo? Um beijão pra vocês da Hillary Hilton não esqueçam de se inscrever no canal, dá o seu like no vídeo comentar aqui embaixo né, o que você achou desse vídeo, também a sua história de Natal né? quero saber qual foi o seu desastre e compartilhe com seus amigos também, eu quero ver todo mundo assistindo aqui a Hillary Hilton nesse canal beijo pra todos e tchau